No episódio anterior. Ó, oh, três anos e meio de uso, certo? Se você me perguntar quantas corridas eu não vou saber te falar, mas você tem que colocar também, às vezes, aí um track day no meio. É, tem essa aí também. Só para você ter uma ideia, Durvalino, um amortecedor em regime extremo, a Onins, ela pede para ser efetuada a revisão a cada 44 horas de uso. Fê! Olha aí, filhos, como ficou. O rizoma. O reservatório, luxo, na virosa. Curtiu? Então tá. Aí eu ia aproveitar a bomba, certo? Mas surgiu uma oportunidade. A exatamente 1 hora e 8 daqui, 43 quilômetros. Pode ser que dê muito bom, pode ser que seja ruim. Eu quero acreditar que vai dar bom. Vamos até lá. <risos> Fizava o cachorro cachorro. <risos> se não ele não se... se não conseguir, ele mata. <risos> se... <risos> ah, tá aqui explicado. Foi o <risos> Beagle Wiggle em cima do outro. Vai dar mais um pouco. Ó. Ó, deixa eu te falar, se liga. blimbo Corsa Cota. Um modelo full, irmão. E vem ainda com o copinho, chupa. Fortalecendo a Itália. Olha aí. ó <risos> Tio Guedinha, Fernando Brembo, tá aqui comigo. Mano, comprei o canal desde quando? Meu, acho que desde 2015. Sério mesmo? É, pode, pode Olha lá, aí, ó, luxo. Tá vai pra Austrália, vai deixar a gente aqui. Aí ele falou, irmão, eu tô aqui com um negocinho, acho que você vai querer fazer preço luxo. falei, eu tô um pouco apertado, mas a gente vai ficar com ele. Viajei aí, foi 12 horas de estrada, mudou o DDD, mas valeu a pena. No porque... <risos> of the world. <risos> mas valeu a pena, porque o bagulho é luxo. Então, filho, a saga continua. Fernando, eu quero que você saiba... Que a partir de agora, irmão, toda vez que eu frear, você vai estar comigo. É só uma honra. É nóis. Obrigado, viu? <risos> Deixa eu ver pra cara, uh, dá um abraço no Márcio. Seu robocá preferido. É nóis, eu viu? Junto. Acompanha, filho. A saga continua. Você viu o trecho aqui também? É não vem da mas É bem original. Até a embalagem é igual, o um saquinhozinho. <risos> e o que você tem a dizer? Aqui, ó. Se liga, amigo. Né? Beleza? Ó, oh, eu tirei da minha moto lá, ó. Eu não, o padre, né? A original Não sei se vai dar pra você ver aqui Mas ó, tem um Made em UK Eu que Deixa eu ver se esse aqui tem Ah, mandaram uma Mandaram uma Uma escurecida aqui no Made in UK Cara, a mesma coisa A mesma besteira Que louco, hein? Olha lá. Meio do que? Meio do que, ó. Já era. Só que, filhos. Ó, vamos fazer um instalamento. instalamento. Mas tem um negócio significativo aqui, Drive. O quê? Você é da sua pessoa. Ó, os parafusinhos, você que esses parafusos são luxo? Ou é vagabundo? Não parece vagabundo, né? Não, sério, é. só que se você pegar aqui, ó, pega as duas, tem uma diferença de pelo, né? não sei se é, se é assim. sim, percebeu? Essa é um pouquinho mais leve, a né? nova. É. É. Aí a é pergunta. É sinal que o material já não deve ser o mesmo ou a espessura não é a mesma. Só muda o furinho aqui, É, os então, detalhezinhos internos. Então, é isso que eu tô é. falando, é isso que eu tô falando, até isso aqui, né? acabei disso aqui, ó. É uma cópia perfeita. Agora vai saber se esse plástico absorve impacto igual a esse. Não tem como. Não tem como saber, né? Só colocando e caindo. Chega. <risos> Chega. O pediu inox também aqui embaixo. Esse aqui tem os dois parafusos do Aero Keep. E aqui ó, as genuínas e partes, ó. Tudo genuínas e partes. Senão o Padre também ia me zerdar. Então genuína Parts, partes, mas eu também não ia comprar sem ser Genuine Parts o punho. E esse aqui que eu vou colocar lá. Você consegue pegar ali pra mostrar no meu Tankpad, padrão. Família! Ah, do antigo ou do novo? Do novo. Você vai gostar do Tankpad. 2x0 pro S. É. Pode colocar o GIF nunca. Nunca, né? <risos> Uma mendigagem só aqui, ó. Aí ó, porque a moto vai ter o um detalhe na. Por que, que eu peguei vermelhinho? Por causa do detalhe da carena lá, tá vendo? Então, deixa um eu descer vermelho. É então, aí ó, já era. Luxo. Para a Anastácia sobreviver, a Elvira, a irmã dela, teve que se unir nesse caso de família. Então, a primeira coisa foi pegar o reservatório dela, que eu vou jogar para a corrida, e aqui fazer a instalação. Só que ao mesmo tempo, a alvineta está com 23 mil ou 22 eu não lembro agora. E eu aproveitei que já estava fazendo um vamos ver o que precisa e fiz uma revisa nela luxo. Então eu troquei as quatro velas dela, coloquei IV, certo? Pra você ter uma ideia, filhos, a vela dela era original ainda. Então tá aqui as velas original, que eu guardei, isso aqui é tudo material, né? Quem cuida, ok? já era NGK, Iridium, então eu só mantive o luxo que era, certo? Na verdade eu não sei se ela era Iridium, mas NGK ela, ela era, mas enfim, troquei as quatro tá? E aí a diferença luxo, né, de uma X6 com uma 10 é porque quatro velas, essa aqui você gasta 280 pau, e uma de, da 10 é 440, então essa é a diferença das 600 para mim filho. Com uma vela da 10, eu troco 4 da 6. Quando você põe no papel a continha simples, você vê que o nacional fica caro. Simples, nacional, você vê? Eu coloquei essa aqui na Anastácia, que é a rv 3 de Essa corrente aqui já é da Elvira e a da Anastácia está aqui. Então agora a Elvira está com uma corrente aí de 4.000 km, zero. E essa aqui é a velha. Tava só o osso Não tava ruim, tá? Ela não tava Nem ovalada, nem nada Mas já tá cansada, né? Já deu, já rendeu Então eu coloquei uma zerinha, vou te mostrar Então se liga aqui, filho, correnteira Zero Tá vendo? Sim. Então, da Anastácia para eu virar Pode ver que tá no luxo Lubrificada bonitinha Do jeito que tem que ser Outro luxo é a manopla Que eu ganhei da Juju uma dominó, olha que luxuosa. Se liga no acelerador. Ah oh, meu Deus do céu! Então verdinha para ficar tudo bonito. Together! Se liga! Chegou do meu irmão Paulo! Ele mandou que ele não tá usando, certo? Falou, irmão, vou te ajudar nessa pita aí. Então, peraí, vou mostrar pra vocês. Porque sabe o que vai acontecer? Aquela tabela nossa, que eu botei, que todo mundo falou assim, oh, meu mas não vale pegar uma, uma zero, ou uma usada, tal, e não sei o que. Eu vou mostrar para vocês o porquê não vale. Valeria se eu não tivesse os meus contatos, se eu não tivesse o conhecimento, e se eu não tivesse toda a ajuda que eu tô tendo. Aí valeria a pena. Mas no caso, agora, com o que tem aqui, eu vou mostrar a tabela ainda não completa, porque... Eu vou fazer a tabela com a eu vou mostrando as coisas que estão, né? Mas vamos lá, ó. Então ele mandou para mim as pedaleiras. Tá? Ó, pedaleira luxo, racing. Então, o que, que vai acontecer com a tabela? Vai, já saiu preso as pedaleiras. Outro ponto que ele mandou aqui, o suporte do amortecedor, com o amortecedor já. Aqui, ó. Luxuoso. Então, ó, tem até o. Deixa eu ver. Deixa eu nascer, tira, peraí. Oh, só que tá, tá com volta, não tá com clique. Tá revolvido esse aqui. Então eu vou dar uma, uma estudada aqui. Mas eu vou utilizar esse suporte aqui. Que é original. E ele vai embaixo da mesa. Depois vocês vão ver montado esse parafuso só que eu vou substituir. Mas, Paulão. Obrigado, tá? Então sai aí de cena o amortecedor e sai de cena as pedaleiras. Como vocês viram lá na Target, sai de cena também o preço da tampa GB pelo que eu comprei da tampa GLEB e sai também de cena o preço do tanque porque eu tenho o tanque aquele tanque meu era a reserva da 12 que eu coloquei nessa. Vou mandar ponto, outro cara ver se vale a pena arrumar tal, não sei o que, para ele ficar na reservinha eu não acho que vale mais pena porque ele já é arrumado várias vezes, então assim, vai baixar também alguns valores. Filhos, é isso aí, a saga continua, Aguardo o próximo. Estou esperando ansiosamente a chegada da balança e do chassi pra gente começar, a analisar, ver se realmente vai ficar incrível. E aí... Enfim, os próximos episódios serão longos e luxuosos. Acompanhe essa saga que tá animal. Eu tô tentando fazer um, um Discovery Chanel. No próximo episódio... E o, e o Essa é a pergunta. que não quer calar. Eu conheço a sua ansiedade Pela Mas maneira. fica tranquilo, hoje é sexta Eu tenho certeza que ele vai trabalhar o fim de semana inteiro No chassi na balança E que segunda a gente vai ter a notícia boa Aí a gente vai lá buscar e você fica tranquilo E aí a gente? Aí monta Tá bom, tá. fechou Tudo então... mostrando pra galera É isso, é isso, é isso, padre Até é antes isso. de dar o acabamento e a pintura Vamos mostrar o que foi feito de verdade Tá Fechou. E aí você sossegue. Tá, beleza, beleza, <risos> beleza.